Olá galera, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como você fazer um saque pelo aplicativo, tá? Da Exynos, tá aqui ó, do lado, tá bom? Já entrei aqui na conta, tá? Já usou o Face ID aqui a, do iPhone, caso você tenha, né? Rapidinho entra, tá dentro é, do seu aplicativo e aqui eu vou fazer um saque. Aqui eu tenho algumas contas abertas, contas de negociação lá dentro da Exynos, tá? É, com o nome de Mizel Master depósito conta BTC tal, tal tal mas eu vou tirar sacar dessa aqui ó dessa conta depósito vou te sacar esses 10 vou sacar esses 50 reais e 10 centavos vou sacar exatamente isso 50 reais e 10 centavos para minha conta pix tá para você ver como é rapidinho e funciona então tem dois botões aqui abaixo da conta depositar e retirar você vai clicar aqui em retirar Clicando em retirar, ele vai pedir qual opção você quer. Sempre escolha o Pix, tá? Eu já tenho aqui o meu Pix já reservado aqui. Tudo certinho. E eu vou, depois, eu vou digitar aqui, então, 50, tá? Se tiver centavos, pessoal, use vírgula. 50,10, ok. Ele vai pedir a confirmação, tá? Ele aqui, ó, continuar. 50 reais e 10 centavos. Ele é, já vai trazer para cá e já vai falar para você confirmar confirmou beleza aí ele vai pedir um código tá esse código vai vir pelo SMS logo logo chega 81 26 21 81 26 21 é só digitar 81 26 21 81 26 21 e eu vou confirmar veja que ele tem um tempo aqui ó 41 40 segundos 39 você tem que fazer rapidinho para estar tá dentro do tempo confirmar Pronto, confirmei. Retirada. Já vai aparecer aqui, ó. Meu CPF e o tipo de Pix. É isso mesmo. CPF, como eu já faço várias vezes, ele já fica gravado. Então, meu CPF, e tipo de Pix aqui. Cadastro de pessoa física, o meu CPF também. Tá. Eu vou confirmar. Já vou confirmar aqui, ó. Se tá tudo certinho. Se não, você digita, tá. Você digita o teu ali. Se precisar digitar aqui. Mas eu, eu, já, eu já tenho ali confirmado, né? Já tá tudo certinho. Pronto já foi feito então sua solicitação ainda está sendo processada acessar merchant é voltar para a área principal aquela primeira onde a gente iniciou tá aqui estão os dados tudo certinho e aí eu acessar merchant pronto voltei para cá e agora eu vou aguardar é o meu meu pix chegar ele demora mais ou menos de 1 a 5 minutos tá vou ver se esse vídeo não ficar muito longo vou até aguardar aqui com vocês tá se eu der um uma atualizada aqui ele tá em processamento tá processando essa retirada rapidinho daqui a pouquinho ele já chega aqui no meu no meu telefone Ok então é muito simples muito fácil de usar aqui eu nem vou nem vou cortar esse vídeo eu vou esperar aqui com vocês tá para vocês verem a rapidez aqui pronto ali ó já tá acusando que o saldo foi alterado ou seja já foi tirado daqui né já foi tirado daqui, eu vou dar até uma atualizada aqui, tá? Diz que tá processando para poder já mostrar para vocês certinho, tá bom? Vou abrir as contas aqui. Tá, essa aqui mesmo. Então ela tá aguardando e logo logo chega o meu Pix. Pronto, chegou tá deve ter demorado aí o que dois minutos tá não sei quanto tempo desse vídeo mas ó, aqui ó você já pode ver aqui em cima eu já vou até tirar um print aqui ó ó opa até tirar um print e mostrar aqui para vocês aqui ó pela empresa aqui ó 5 e 10, tá Pags mil é exatamente a empresa que faz os pagamentos da Xness, ok Fácil, fácil esse tutorial, simples, tá? Já zerou ali e ah, veja na descrição do nosso vídeo aqui mais informações sobre robô Forex Trader. E ficamos agora para o próximo tutorial. Até mais. Dá um like e se inscreva no nosso canal também. Até mais.